Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar sobre a loja que se tornou queridinha mundialmente, a Shein. E eu, Mariane Anjos, vou te dizer os looks incríveis para o seu final de ano. Mesmo com todo esse problema que o mundo anda passando, é necessário comemorar a virada do ano. Por isso, confira comigo vários looks para o Réveillon de 2022. São modelitos incríveis e diversos para te inspirar a comemorar a virada do ano belíssima. Nesse vídeo, você irá conferir dicas incríveis para você acertar no look da virada. Confira! Solta a vinheta! da nossa conversa, deixe seu like para você nunca perder nenhum conteúdo de moda meu. Agora vamos ao assunto Você vai passar a virada do ano na praia? Em dezembro, geralmente é quente aqui no Brasil então é melhor da preferência a roupa leve e confortável Os looks de réveillon com transparência são apostas para passar a virada do ano na praia com estilo. Para essa ocasião a rasteirinha casa perfeitamente para você arrasar no estilo se a sua preferência for looks com vestido, saiba que ele é a inspiração para você arrasar no visual. Você encontra esses modelitos também na Shein. A garantia de conforto, praticidade e beleza se unem quando o assunto é vestido. Eu com certeza usaria um vestido longo com a costura marcada na silhueta de tecido bem fresco e uma Havaiana nos pés. Gente. Fica muito, mas muito chique mesmo. O vestido é a peça-chave que combina com rasteirinha ou sandália alta. Gente, vocês estão escutando? Hoje está difícil, pois meus vizinhos decidiram demolir a casa. Desenvolva o visual com acessórios dourados, que eles vão ser sucesso total. Para quem não dispensa um look com short, saiba que os shorts são uma ótima alternativa para o verão pois ele deixa você confortável e despojado. Além disso, você se sente muito bonita e pode ser a grande sensação da noite, principalmente se você disser que foi comprados na Shein. Até porque nós sabemos que roupa da Shein já se tornou status. Gente, lembrando que eu não tô recebendo nada da Shein para fazer esse vídeo, hein? Para um look com short, o Pitch em usar uma tomara que caia ou aquelas camisetinhas de uma alça só, lembra? E nos pés, uma rasteirinha da mesma cor da camiseta. Olha, ficará uma combinação incrível. Bem, se você pensa num look com uma saia longa, certamente os looks com saia longa são os mais confortáveis e chiques. Minha dica é, use modelitos com transparência. A saia é a peça-chave para formar lindas combinações, sem contar que passa um ar de glamour e sofisticação para o look. Também você pode combinar com cropped que amarra no pescoço ou aquele gelcinha se você preferir. O importante é você se sentir bem e arrasando. O hot pants também vem sendo uma tendência para o final do ano. Sendo assim, uma ótima pedida para se usar por baixo da saia longa. Nada melhor do que investir em looks simples para passar a virada do ano em casa. Você consegue compor lindos modelitos simples, com conforto, elegância e sofisticação. Sem contar que depois os modelitos simples servirão para você utilizar a roupa o ano inteiro. Gente, eu vou passar o final de ano em casa, porque a minha filha terá 5 meses. Bem, na verdade eu passarei na casa da minha sogra. Fique aí, porque eu vou te mostrar o significado das cores no Ano Novo. Grande parte da população acredita no significado nas cores do Ano Novo. Desse modo, eu trouxe aqui algumas das cores que vão te ajudar a utilizar o look perfeito na virada. O branco representa a paz, coral, a criatividade, o rosa, amor, o azul, a harmonia. O amarelo, sorte nas finanças. O prata, novidade. Vermelho, paixão. Laranja, energia. Lilás e roxo, o autoconhecimento. Verde, saúde. E o preto, autoridade. Eu vou ficando por aqui. Coloque aqui nos comentários com qual cor você vai encerrar o ano de 2022. A minha será branca. Eu sei que ele é meio clichê, mas eu amo, sabe? Moda é cultura, moda é arte e moda é o seu estilo. Um excelente final de ano para você. Até o próximo vídeo.